E aí seus putos e lindones do meu canal Estou eu aqui Draguazinha, fazendo um vídeo rápido para mostrar para vocês o azar que eu tenho Ou não, né, eu espero que não <risos> Eu vou abrir as minhas box, as que eu ganhei do evento Que teve agora no dia domingo Vamos ver aqui ó, as War Machines Error Pack Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos abrir essas bagaças aqui e ver o que, que dá. Vamos ver. Ó, primeira Eu vi alguma coisa, não sei o que foi. Ah, key cards key, key cards Cartões de acesso. <risos> começou bem. Começou bem, começou bem. Segura. Drone box. Cinco drone box. Ah, tá boa, tá bom. Tá bom. Três drone case. Drone Mod Box eu ganhei, ah, aqui é para as skills, a ah, Drone 15 que é as caixas para para ver se vem Drone. Shockwave nível 2, Drone Mod Box 5, Plasma Score 25, ah, Drone Mod também, Drone Mod Box, Shockwave, Plasma Core e a última... Ah, Plasma Core 50. <risos> Pronto. Uh, cadê essa caixa? Daqui a. É dobre daqui a. Eu acho que vamos por aqui, dá. Só tem besteira. Tem uma opada valenta agora. Uma opada violenta. Vamos abrir aqui? Vamos ver o que que dá? Primeira... Oh, faz <risos> Segura... Faz uma core. E a terceira... Power search. merda. É galera, é azar demais. É azar demais. Azar demais. Olha os cartões de acesso. Primeiro. Dragão X permanente. Segundo. Um M4A1 permanente. Que coisa. É. Terceiro. Um AKS. Que <risos> <risos> <risos> bom que eu ganhei machado. Dragon X agora. Mulher especial, nem tem lá, nem tem no cash, nem pina de ouro, Dragon no Drago Axe eu <coughs> Vamos ver aqui, Dragon Axe, vamos ver se ele é que nem o martelo ZK, o menino pega em área, sei se ele tem alguma vantagem. se a porra desse drone deixar eu matar é igualzinho ao o martelo pega tá em área só que ele é bem mais rápido que o martelo normal Domingo, dia 29, começa o ZSR. Não deixe de participar deste cabaré.